Olá, eu hoje estou mesmo muito doente, mesmo mesmo muito doente e a minha pele está muito sensível e acho que não consigo pôr maquilhagem em cima para tapar as olheiras e o nariz no meio, por isso vai ter que ser assim mas prometo que o vídeo vai ser mesmo muito fixe porque vai ser um pedido vosso, uma coisa que vocês me pediram a semana passada Nesse vídeo eu mostrei-vos algumas formas de organizar o vosso vídeo Instagram e uma delas era colagens e eu perguntei se vocês queriam que eu os ensinasse a fazer e vocês pediram as colagens e também pediram um tutorial de como fazer o cartaz por isso eu hoje vou juntar os dois. Por isso se vocês tiverem interessados é só continuar a assistir e espero que gostem. Felizmente o meu tutorial de Photoshop foi denunciado pela Adobe, por isso foi eliminado do YouTube. Mas eu criei um tutorial no meu blog para vocês verem e assim que se ainda não instalaram vocês podem instalar lá, só precisam de carregar no primeiro link que está na descrição para 5 segundos, carregar no botão skip add e a partir daí tem o meu tutorial que é muito fácil de seguir, prometo, E dá para Windows e também Macs, por isso é um tutorial para toda a gente e hum, vamos começar! Vamos então abrir o nosso Photoshop, vamos carregar em Arquivo e em Novo. Na largura e na altura vamos colocar 3240 e na resolução vamos colocar 300. No conteúdo do plano de fundo vamos colocar branco e clicar em OK. Agora vamos ao botão Visualizar na barra de cima e vamos a Novo Layout de Guia. Nas colunas e nas linhas vamos colocar 3 e carregar em OK. Agora temos as divisões exatas dos 9 quadrados de feed para nos guiar. Agora arrastem todas as fotos que vocês querem colocar nas vossas colagens para esse novo fecheiro e aumentem, diminuem, rodem ao vosso gosto. Vocês têm de fazer com que os 9 quadrados sejam interessantes visualmente, mas também que cada quadrado individual se consiga suportar a si mesmo e que seja interessante o suficiente para as pessoas deixarem um like. Tentem colocar pelo menos uma foto que seja bem reconhecível em cada quadrado. Vocês também podem decorar com desenhos, texto e amostras de cor para dar um ar mais interessante ao vosso conjunto. Não se esqueçam de fazer tudo em camadas separadas para poderem mudar sempre que quiserem. Agora, para salvar cada imagem separadamente, vocês vão precisar de ir ao quinto botão da barra vertical, carregar em ferramenta Fatia e selecionar cada quadrado separadamente. Quando tiverem feito 9 quadrados, só precisam de ir a Arquivo, ir a Exportar e carregar em Salvar para a web. Depois só precisam de carregar em Salvar, escolher o nome e carregar em Save. O Photoshop vai criar uma pasta de nós, com todas as 9 imagens lá dentro. Agora só precisam levar essas fotos para o vosso telemóvel e usar uma app como o 1 um para ver como as fotos ficam lado a lado. Queres criar uma colagem de duas imagens ou mais? Não há problema nenhum. Vai novamente ao teu fecheiro de Photoshop, vai em imagem, a tamanho de tela de pintura, clica no segundo quadrado da última fila, em altura aciona 3.240 mais 1080 e clica em OK. Se por acaso o teu fundo ficar com outra cor, vai à tua zona das camadas, clica no quarto botão, clica em cor sólida e escolhe o branco e clica OK. Agora só precisas de adicionar mais fotos e organizar como quiseres. Quando quiserem guardar as imagens, só precisam de ir ao botão Ferramenta Fatia novamente, cortar e exportar para a web. Para fazer um cartaz, basta só utilizar o mesmo ficheiro de Photoshop já com as fatias pré-definidas adicionar lá uma foto grande e depois para dividir basta ir a arquivo, exportar e carregar e salvar para web. Agora como que vocês estão a ver nesta app, basta carregar no buraco vazio, carregar no botão mais e selecionar as 9 fotos. Depois basta só arrastar e colocar na ordem certa para vocês verem como é que vai ficar no vosso vídeo E é tão simples quanto isso. E vamos deixar aqui embaixo um link com uh, este seis Photoshop que eu fiz agora com vocês. Para se por acaso vocês tiverem alguma dificuldade, assim vocês já têm as guias todas preparadas e é só colocar as fotos e cortar e colocar no Instagram e é muito simples. <risos> Espero que vocês tenham gostado deste tutorial e que vos tenha ajudado e vemos nos no próximo vídeo.